Oi pessoal Tudo bem? Não, espera Espera o outro, tá? Por que eu estou demorando? todo mundo? Dá pra ver a cara de vocês? Eu acho que Dá pra ver, Gabi é, O óculos não é. Sai, Tefi! Oi, é que... pessoal. Tudo bem? Tudo bem. A gente vai fazer o que hoje? A vai. vai fazer slime. Aí o que é que tem aqui, Malu? A gente tem a cola. Tá vendo aqui a cola? A água boricada, que tem que colocar. Tem mais cola aqui. Corantes, que a gente vai fazer azul, rosa e roxo. E aqui é a espuma de barbear. E uma colher Pra mexer e Malu vai colocar um pouquinho de isopor Vamos ver aqui como é que vai é botar o isopor Olha o isopor Ai, Cada um tá com seu potinho sim, sim, sim, Cada sim, um sim. tá com a sua colherzinha Vamos começar tá. Vou botar, vai ser a cola Primeiro a cola? Eu, eu. Primeiro a cola, depois a tá calma. Um pra duas, espera, espera, espera. Eu Vou botar o de neto e botar o de Oi A gente tá aqui mexe. mexe, todo mundo mexendo. Eu não. turquesa. Mistura. Ah. É assim mistura, né? é assim mistura. É assim que mistura, né? É assim E aqui em cima, mostra aqui o pessoal. Ah, é. O Malu tá misturando. Tá ficando doido, Mistura dia, né, mais. Não, é pior que não. Mistura é. aí, ó. Ó, o Neto aqui fazendo também, ó pessoal. Gabi também fazendo, ó. Cadê Neto? Cadê Malu? Levanta assim, olha como tá. Levanta assim, o feito o Neto fez. Ah, calma, é, Neto, Mostra aí assim, ó. Assim, ó. Olha é que dá muito de Olha só, tem que mexer, mexe aqui, ó Mexendo isso, tá fazendo manana, comidinha. Tem que tem que mexer rápido, ó. Ficar sem parar. Misturou. Todo mundo misturou. Malu vai fazer slime. Tá bota por... o corante. Malu vai botar o rosa. Eu vou pôr o azul, mas eu já tem um slime rosa. Peraí, deixa eu botar bem de volta. Vai, vamos assim, botar só uma gotinha. Um, Vai ficar bem clarinho de novo. Dois, três. Eu quero eu acho bem clarinho, galera. Olha, já tá mexendo. Cadê já, Malu? olha olha que o maluco? Olha o de maluco. Tá ficando bonito. Mexe aí, Neto Olha, gente. Olha só, pessoal. Galera, tá muito aqui, ó, legal, mexendo. hein? Deixa botar mais rosa pra ficar mais roxo. Ah, tá... mais um tá? Pra ficar mais rosa, né? Ó, oh, oh, gente. <risos> o de Gabi tá muito azul. <risos> tá ficando mas muito legal. Agora vamos botar água. Tô Essas as vai virar boa. Bora lá. Eu já terminei a minha. Só já. Vou... Vai, mexe. É. Vou botar na de Malu também. Bota três. Mexe bastante, né? Bastante. Isso, Malu. mexe bastante. Vou botar aqui na de Gabi. Bota um pouquinho. Mexe, Titia. Vai mexendo. Ai, gente. Galera, não tô dando ponto ainda. Porque a gente fez pouco, mas tem que misturar muito também. Mexe, Titia. Mexe. E aí, Titia? Tá fazendo? Tá ficando grosso? É minha... É, levanta assim com a colher pra gente ver, tira assim com a colher pra ver. Olha como tá ficando Olha grosso! Isso, Já tá pegando a consistência aqui de slime. Ó, ó vai mexendo. Nem... Tá quase nem grudando. Vai mexendo mais, a titia botar mais água. <risos> Mistura mais, é que o maluco não tem tanta força. Não. Pra misturar. <risos> Tem como tu misturar aí? Eu Tem Vamos que misturar lá. o meu. Vamos misturar. Ai, a gente vai segurar assim. E agora? Ah, agora! Meu, é Nossa. Olha, Nossa. Eu tô ali. Olha, gente! Eita, mexe, Titia! Mexe! Mexe muito! Mano! Me dá aqui, Titia, pra mexer um pouquinho. Vai, tá, vamos lá. O meu tá muito legal. Tá, olha. Olha, aqui. olha só. Olha, aqui, ó. olha só, pessoal, aqui. Eu uma... gente. Eu a gente... A gente tá fazendo o que, Ditya? Slime. A gente tá fazendo slime. A gente... Nossa, tá a de grudar, eba. Tá, vamos lá, vamos botar de mais. Eu posso misturar? Pode, mistura, mistura, mistura. Vai. Não, não ah, tá, não tá. tá. Não, não aguento mais, não. Não aguento mais. Me dá, deixa eu misturar até um pouquinho. Olha, ah. o Diné tá bem flofludo. <risos> <risos> <risos> <risos> Será que existe essa palavra? <risos> Inventamos agora um slime flofludo, tá, pessoal? O meu tá mais... Hello, people. Ó, o meu tá mais... Ô, oh, tá! Oh, oh Amanda, manda, ah, manda! tá mais Amanda. Amanda. Deixa eu misturar o de Gabi. Vamos ver o de Gabi como tá. Olha, o de Gabi tá muito. tá parecendo Clarin Neve. <risos> vou misturar o de Malu agora, vai. pro o de Malu ficar, que o de Malu ainda não tá nessa consistência, não. Os meninos estão misturando mais eu rápido misturo de que Malu. Malu. Mistura o de Malu um pouquinho. Vou misturar o de Gabi vou colocar mais água. Galera, isso aqui é a primeira vez, né? É a primeira, é a primeira vez. Criança, tá ficando. Primeira neto. vez de Malu, de neto e Gente. minha também, né? Cadê Malu? Mexe, mexe, mexe. Deixa que você mexer pra eu ver. Pra eu filmar aqui. Ih, cara. O que também tem que... Você pode pegar na mão, tá? Você vai. Vai de Foi? Foi? Um quê? É o que? A gente pode pôr essa? Vê se não tá com cheiro de ele, <risos> Tá com cheiro assim, eu acho que não vai confiar E aí, eu tô misturando muito Por isso que tá ficando com cheiro Se não, deixa muito lá, muito lá Se você gosta de Climbing! Oh, Ó, eu quero que vocês... Dele vai e usar aperte no primeiro, sininho né? é... uh, o de Malu. E aperte no sininho É, bom perguntar isso pro pessoal E aí pessoal, quem que vocês acham que vai terminar primeiro? Vai o de Malu o, o de Gabi ou o de Neto? Eu acho que é o mesmo Me dá, tia, pra eu fechar um pouquinho o teu Você acha, que tá... Olha, o dineta tá muito duro, velho! Olha, tá duro. O Dineta tá muito massa, já! Cara, eu, eu acho que todo mundo vai comentar ela dentro! Né? Eu é. acho que quem vai ter que fazer a primeira neta, hein, não gente! Vi. Não é eu. por nada Sou não, eu. mas... Sou nunca eu. fiz slime! Oh. Gente, se você gosta de slime, comenta aqui embaixo! horas depois... Olha o slime pronto, pessoal! Olha só, pessoal, a gente conseguiu! Oh, a gente conseguiu, amém! Eu aqui há mil anos tentando aqui pouquinho aqui. Agora começa Agora a Agora começa a misturar com a mão. Bora lá. Vamos ver se a gente consegue botar tudo. Vocês estão vendo, pessoal, ó? Não ficou elástico, ó. Ficou torando, ó. Ficou é duro. Mas não, o próximo... Ó, esse aí, vamos lá, né? Esse foi o primeiro que a gente fez. A gente vai botar o... Glitter. Deixa eu. Como todo mundo achava que seria maluco, foi maluco. Vai, Titia, vem cá, botar o. Isso, vai. Isso, vai. Não assim, me batendo em cima. Tá bom, deixa eu ver. Agora. Olha só, pessoal, quanto glitter. Eita, glitter começando, ó Iiii. Vamos ver aqui Vai, mexe Pera aí Foi? Agora vai, tem que secar a mão agora, Mata Ai meu Deus Vai dar certo Olha, Olha Malu, cadê o slime, Malu? Eita, Malu, tá cheia de slime ó a zoada meu Deus do céu, olha o de Gabi <risos> Vem cá, Gabi, bota mais Abre a mão Tu Boa, quer botar mais glitter? Vamos fazer outro, pra gente botar o isobô Vamos, agora que a gente sabe fazer Vamos? Gabi, galera, eu Deixa a <risos> Gabi conseguir ali Vem cá, Gabi olha, gente. Vou aqui no... Vem cá, olha, vem cá, gente, meu no teu. Slime. Vem cá Gabi. Olha só, a Malu tá botando mais glitter no dela O slime de Malu ficou muito legal, gente mais e modo, quem e quem votou aí que seria malu a primeira? Meu, porque os outros dois estão aqui ainda tentando. <risos> Aprendam mas já virou só tá girando tudo. Ah, não, de nada já virou mesmo. Até a quase. E... Né, tô conseguindo melhor que tu caminhou. Tô... <risos> quase. Três horas depois. Olha só, pessoal. E esse foi o final da experiência de slime de hoje. Conseguimos fazer quatro slimes. Quer dizer, três e meio, Porque esse aqui é pequenininho. Esse é com isopor. Esse tá com glitter também. Com glitter rosa. Esse tá com glitter rosa. E esse tá sem glitter. Mas aí tá roxo. E aí, foi legal, pessoal? Sim! sim! Querem fazer de novo? Sim! Sim, sim! não <risos> é né? Maluco! Pronto, dá tchau aqui pro pessoal agora. Tchau, pessoal! Tchau, gente. tchau pessoal! Se inscreve no canal! Tchau, pessoal! Deixa o seu like, se inscreve no canal! Tchau, vamos, vamos, vamos, tá? tudo